Celebrando o jubileu, então eu vejo que é uma grande oportunidade de agradecer né, aos, a Deus, em primeiro lugar, depois aos frades, né, que tiveram a coragem de começar esse trabalho aqui no Rio Grande do Sul, dos freios holandeses e depois dos freios gaúchos, na, na emancipação da província, que foram anos difíceis, anos em, em que havia bastante dificuldades econômicas, mas com um esforço foram superando. Então hoje nós colhemos os frutos dessa bela história e queremos que Deus continue nos abençoando né? com boas vocações e que o nosso trabalho possa ajudar o nosso povo gaúcho a seguir o caminho que leva ao Pai.